Bem, então, nós tivemos um pequeno probleminha na nossa abertura, vamos recomeçar. Muito boa noite a você, hoje, quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, nós estamos no edição da noite do portal Mato Grosso Ao Vivo, Web webjornal aqui que nós estaremos trazendo para vocês todos os dias a partir de hoje, pela manhã a partir das 10 horas e pela noite a partir das 19 horas. Então, quer dizer, traremos agora as últimas notícias que foram destaques durante as últimas horas, durante o dia. Você acompanhou pela manhã também, nós fizemos uma transmissão pelo Instagram e você viu como fica o, a nossa apresentação aqui nos bastidores. Agora você está nos acompanhando pelo nosso, pela nossa fanpage no Facebook e também pelo nosso canal Mato Grosso ao Vivo no Youtube. Você pode agora mesmo acessar esses dois canais e nos curtir, nos prestigiar e dar a sua colaboração. Ter aquele like para curtir a nossa página, para nos seguir. Se quiser, pode compartilhar também essa, esse canal de notícias agora mesmo que estamos transmitindo ao vivo para vocês. Nós estaremos fazendo essas constantes lives a partir de hoje. Pela manhã, a partir das 10 e também às 19, às 19 horas, como eu já disse para vocês. Nós vamos agora é, trazer para vocês as principais notícias que foram assuntos aí durante o dia de hoje, quinta-feira. Aqui na manchete do portal Mato Grosso ao vivo, nós temos Mãe deixa filho de 2 anos com, como garantia em boca de fumo em Mato Grosso. Aplicativo Pardal começa a receber denúncias de crimes eleitorais. Consumidor ganha canal para denunciar telemarketing abusivo. E também, faquim dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre reunião com embaixadores. Vocês estiveram agora há pouco conhecendo os nossos patrocinadores e eu gostaria de apresentar um dos mais novos patrocinadores, parceiros de negócio do nosso portal, que é aqui a Drogaria Ultra Popular. Nosso amigo Miranda e a nossa amiga Leandra estão aí engajados conosco neste projeto do Web Jornal e também no portal Mato Grosso ao vivo todos os dias você também está convidado a embarcar neste projeto. Basta entrar em contato com o nosso departamento comercial e a partir de então você pode sim estar sendo veiculado aqui no nosso webjornal e também nas páginas, nas principais páginas de notícias do nosso portal. Muito bem, nós vamos agora tratar sobre as, as primeiras notícias. Essa notícia hoje impactou e chocou todo o estado de Mato Grosso devido à gravidade com que o assunto tem sido é, tratado e acompanhado aí, tanto pelas autoridades como pela população em geral. Uma mãe deixou o seu filho de dois anos como garantia em uma boca de fumo em Mato Grosso. O caso foi registrado na última terça-feira, dia 19, no bairro Padre Honesto Costa, em Primavera do Leste, a 231 quilômetros de Cuiabá. A criança de dois anos apenas foi deixada em uma boca de fumo como garantia de pagamento enquanto a mãe se prostituía para arrecadar o valor que, deve, que deveria ser pago aos traficantes Nove pessoas que faziam uso da, de drogas foram presas durante o resgate da criança. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 9:05 da manhã pelo Conselho Tutelar do município, para dar apoio a uma denúncia em que dizia que uma criança teria sido deixada pela mãe com estranhos para a garantia de um pagamento as autoridades foram até o local encontrar a criança durante a abordagem foram encontradas algumas pessoas fazendo uso de entorpecentes no interior da residência aonde estava a criança ao serem questionados eles alegaram que a mãe teria deixado a criança para se prostituir e retornar com o valor da dívida das drogas que ela havia consumido diante da situação os nove usuários, entre homens e mulheres, foram encaminhados à delegacia de polícia. A criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. Temos aqui, mais do que nunca, uma tragédia anunciada diante do império do crime, do império do narcotráfico, que cada vez mais, cada dia mais, tem assolado as famílias mato-grossenses, as famílias brasileiras, e principalmente as pessoas é, de baixa renda. Nesse caso aí, em que pese a necessidade da mãe trabalhar para dar sustento aos seus filhos, né, ah, independente da forma como ela decida fazer isso para conseguir angariar rendas para seu, para sua residência, em hipótese alguma, ela poderia ter deixado a, a própria filha ou filho nas mãos de estranhos, ainda mais sendo esses traficantes ou consumidores de droga, pois a criança foi sim encontrada em uma boca de fumo, onde sugere-se que o comércio da, da droga, traficantes, pessoas criminosas, é, ou seja, o mercado da droga ali impera. Qualquer outro tipo de abordagem policial poderia sim trazer, atrair uma tragédia maior, não só para todas as outras pessoas da casa, que muitas vezes até familiares não participam do comércio, mas para menores de idade e principalmente essa criança que nem parente era das pessoas estranhas que estavam cuidando dela. E que pese também a necessidade dessa mãe trabalhar, ela precisaria sim estar deixando essa criança nas mãos de pessoas conhecidas, né, de, de pessoas íntimas, de, de, de, longo, de longa data, longo relacionamento e principalmente é, nas mãos de parentes, de uma, de uma avó, de um, de um tio ou mesmo de um primo né? jamais nas mãos de estranhos nós estamos agora então com vocês, é, são exatamente 19 horas e 17 minutos e você acompanha aqui pela internet, pelas nossas redes sociais o nosso... Web Jornal do Mato Grosso ao vivo. Vamos faturar um pouquinho com os nossos clientes. Agora vamos falar aqui sobre direito do consumidor. O consumidor brasileiro ganha agora um novo canal para denunciar telemarketing abusivo. Você já recebeu aquela ligação constante durante o longo do dia, principalmente em horário comercial, às vezes duas, três, quatro vezes seguidas, em momentos em que você estaria ocupado em reunião, ou mesmo querendo dar uma descansada e aqueles números estranhos começam a importunar você sem parar e quando você atende muitas vezes nem nem há outra pessoa do outro lado apenas uma ligação de a linha é desligada pois é não só essa, essas ligações mas principalmente os telemarketings de cobrança que muitas vezes são aí contratados por bancos e empresas para ficar ali de uma forma, de certa forma, abusivamente, ligando é, insistentemente para as pessoas como se isso fosse ajudar na negociação, né? muitas vezes acaba mais que irritando as pessoas que estão ali tentando sim cumprir seu, seus compromissos, agora, é, fazendo ali o, uma juntada de dinheiro, mas para só então conseguir pagar a sua dívida, sem, sem que seja necessário essa, esse excesso de cobrança. Nós vamos tratar sobre isso porque é, no Brasil agora o governo federal vai tentar ajudar as pessoas de forma que elas possam é, se ver aí resguardadas do seu direito de não serem abusadas com relação a esse tipo de cobrança consumidor ganha canal para denunciar telemarketing abusivo. Os brasileiros ganharam mais um canal direto para denunciar empresas de telemarketing que insistem na prática abusiva no contato com o, com, com o consumidor. Com a determinação do Ministério de, da Justiça e Segurança Pública de combater o problema, foi disponibilizado um canal na internet onde a pessoa pode fazer a denúncia. Abre aspas. No formulário eletrônico, os consumidores devem inserir, entre outras informações, a data e o número de origem da chamada DDD, descagem direta à distância, quando houver o nome do telemarketing ou qual empresa representa e se foi dada permissão para a oferta de produtos e serviços, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Processo. Acrescentou que as denúncias serão apuradas pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e encaminhadas ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, através dos PROCONs. Fundação também de Proteção e Defesa do Consumidor. De todo o país, para que sejam analisadas e abertos eventuais processos administrativos pelo descumprimento da medida. No início desta semana, as atividades de telemarketing abusivos de 180 empresas brasileiras foram suspensas por decisão do Senacom e dos Propons, abre aspas. As medidas têm o objetivo de pôr fim às ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores, explicou então o um Ministério. A decisão de suspender foi tomada... É, com base na quantidade de reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que é o SINDEC, e no portal www.consumidor.gov.br, nos últimos três anos. Muito bem, essas informações você pode acessar agora mesmo, inclusive o link do portal do consumidor, que eu vou clicar aqui agora para vocês verem, Consumidor páginas principal, vai abrir aqui o portal do consumidor.gov.br onde você pode sim estar prestando as suas denúncias, certo? Não só com relação às empresas que oferecem produtos. Existe por parte do governo federal um outro canal que se chama é, Não Me Incomode. Deixa eu, só, deixa eu só localizá los rapidamente aqui. Vamos prestar nesse momento. É, não Me Perturbe, perdão vamos prestar um serviço de utilidade pública para que todos tenham conhecimento aqui através da nossa, da nossa internet com relação a esse serviço que é disponibilizado, sim, pelo governo federal. No Não Me Perturbe, você vai nada mais nada menos do que cadastrar o seu próprio número de telefone celular e aí o governo federal promete que... É, estará encaminhando o seu número para essas empresas de cobrança e essas empresas de telemarketing para que elas Isso, não me perturbe, não. para que elas possam estar não mais incomodando. Enquanto procuramos aqui, vamos voltar aqui a nossa página principal justamente para fazer com que é, você tenha conhecimento melhor aqui sobre esse canal. Consumidor.gov.br É fácil, é seu, participe. Atenção consumidor, o procedimento de cadastro e login no consumidor.gov.br mudou e agora tudo é feito pelo meio da conta gov.br. É, observe também que o nível de segurança sua, da sua conta gov.br é necessário ter uma conta nível prata ou nível ouro. Para quem não tem conhecimento ainda disso, o governo tem adotado diversas medidas aí para fazer um cadastro único e ter mais conhecimento de cada usuário de suas páginas e de suas, é, de suas funções, né? Aí, muito bem, encontramos aqui, não me perturbe, pare de receber ligações de telemarketing. Esse é o canal que você pode cadastrar, sim, o seu número de telefone celular e com isso vai estar é, entrando aí, aqui, ó. quero me cadastrar, você simplesmente vai entrar aqui, vai deixar o seu nome, sobrenome, o seu CPF, vai prosseguir e na próxima página eles pedem que você deixe aí, Uh, o seu número de celular. Com isso você vai estar entrando numa lista onde o governo federal promete que você não será mais importunado por essas empresas que insistem em fazer as vendas por telemarketing e até mesmo empresas de cobranças abusivas. Muito bem, nós estaremos voltando é, daqui a pouquinho com mais notícias para vocês. Por enquanto nós vamos. Pedir que vocês acompanhem aí quem são os nossos parceiros de negócio aqui do portal Web Jornal Mato Grosso Ao Vivo. Estes são os nossos parceiros comerciais que acreditam no projeto do nosso Jornal e nós estaremos todos os dias a partir de agora é, trazendo aí informações e notícias diariamente para vocês. Entre eles temos aí, como vocês podem ver, o Aquarela Amoa, né, o bairro Planejado, também o Kim Fuku, o supermercado eu já citei aqui a drogaria Ultra Popular temos também a, a churrascaria Safari a Pneu Norte né nossa amiga Melanie Favetti e o meu Kior lá nós temos também o pessoal lá da Toquilar nosso amigo Marcelo Marçal aí e uma gama de empresários que estão junto conosco você que está agora nos assistindo aqui pelo Instagram está tendo aí uma visão dos nossos bastidores, estamos aqui ao vivo e mostrando para vocês como é feito então o projeto do, do web jornal Mato Grosso ao vivo. Enquanto as pessoas nos bastidores nos, bastidores nos veem aqui com a imagem nua e crua, né? como a tela verde que está ao nosso fundo, é você que está nos assistindo pelo Facebook e pelo nosso YouTube, é, nos assiste aí com toda essa produção sonora, com toda essa produção visual aí. E é uma honra é, participar com vocês aqui, estar todos os dias trazendo agora, a partir de então, mais informações, mais notícias o tempo todo, para que é, você tenha aí a notícia de última mão né, é, transmitida aqui todos os dias, tá bom? Vamos agora passar aqui para notícias sobre as eleições 2022. Aliás, sobre aí a queda de braço entre o governo federal, né, o governo, o poder executivo e também o poder judiciário, que não param aí de é, promover certas disputas em termos de discussões aí. A última Seria aqui sobre o ministro Faquin que deu cinco dias para o presidente Bolsonaro se manifestar sobre uma reunião que ele realizou com embaixadores no Palácio do Planalto. O prazo foi estipulado é, em despachos de três representações apresentadas ao TSE contra o presidente da República pelos partidos Rede, PC do B, PT e PDT, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, deu nesta quinta-feira, dia 21, ou seja, hoje, cinco dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre representação de partidos contra supostos ataques feitos ao sistema eletrônico de votação, na reunião com embaixadores no Palácio do Planalto. Os partidos acusam Bolsonaro de supostamente disseminar desinformação, realizar propaganda eleitoral antecipada e utilizar indevidamente meios de comunicação. Eles pedem ainda que seja retirada do ar a transmissão da reunião com os embaixadores feita pela TV Brasil no YouTube e nas contas do presidente e em outras redes sociais. Nos despachos, Faquinha afirma que as representações contra candidatos devem ser feitas após o registro da candidatura, definida como marco temporal inicial para o ajuizamento de demandas eleitorais. O período se iniciou na última quarta-feira, dia 20, e vai até o dia 5 de agosto. O presidente do TSE decidiu, como de praxe nestes casos, que o presidente Bolsonaro e o Facebook se manifestem sobre a viabilidade de ajuizamento neste momento da presente demanda. Segundo o faquinho pra, o prazo foi definido porque, apesar da controvérsia sobre poder ou não ser feita representação contra pré-candidatos, os fatos descritos pelos partidos, indicam que a aduzida prática de desinformação volta-se contra a lisura e confiabilidade do processo eleitoral marcando é, marcadamente das urnas eletrônicas. Diz aí o texto é, enviado aí pelo ministro a, a, tanto ao Facebook como ao presidente Bolsonaro. Abre aspas diante do inelitismo e daí, da relevância da matéria e com fundamento no artigo 10 do CPC, entendo que ambas as partes devem se manifestar sobre o tema, bem como a Procuradoria-Geral Eleitoral, fecha aspas. Em uma das representações, o PT acusa o presidente de supostamente usar a TV pública para atacar as urnas eletrônicas. A democracia e diversas autoridades públicas, abre aspas, abre aspas por meio de falas sem qualquer embasamento probatório. Fecha aspas. O partido ainda critica o fato de telões exibirem à plateia de embaixadores imagens das motociatas de Bolsonaro. Abre aspas. Em evidente promoção pessoal visando as eleições. Fecha aspas. Essas foram aí as alegações do PT para então é, embasar aí uma ação contra, uma ação eleitoral contra o presidente Bolsonaro. Os três despachos foram assinados por Faquim na manhã desta quinta-feira, em um intervalo de menos de um minuto. As representações foram entregues ao TSE na terça-feira, um dia após Bolsonaro reunir dezenas de embaixadores no Palácio da Alvorada, para repetir teorias da conspiração, supostas teorias da conspiração, sobre urnas eletrônicas, desacreditar o sistema eleitoral e promover novas ameaças golpistas e atacar ministros do, do Supremo. É o que diz o texto da matéria aqui, enviada pelo nosso colega César Feitosa. Menos de uma hora após a ofensiva de Bolsonaro, o Faquin reagiu e, sem citar o presidente, disse que quem divulga informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro semeia a antidemocracia. Abre aspas, é hora de dizer basta a desinformação e basta o populismo autoritário que coloca em xeque a conquista da Constituição de 1988. Diz aí, disse aí o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar da representação, o YouTube decidiu manter no ar a live em que o presidente após, abre aspas, após revisão não foram encontradas violações às políticas da comunidade do YouTube no vídeo em questão, postado no dia 18 de julho no canal Jair Bolsonaro. Afirmou o YouTube aí ao jornal Folha de São Paulo na última quarta-feira. Então, o que temos aqui, na verdade, todos nós sabemos, é essa dramática queda de braço aí entre... A presidência da República e o sistema judiciário, o Supremo Sistema Judiciário Brasileiro. E que há vários meses, aí, não só por meio do ministro Edson Fachin, mas principalmente por meio do eh, ministro Alexandre de Moraes, o, o presidente Bolsonaro vem sentindo pressões vem aí resistindo a pressões que estão, de certa forma, assim, desamparadas até mesmo da, da Constituição. Não só o presidente Bolsonaro, mas diversas outras, outras pessoas é, de todos é, os gêneros profissionais, inclusive jornalistas. Temos o caso dos jornalistas Alan dos Santos e também de, do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foram aí, de forma bem severas punidas aí pelo ministro Alexandre de Moraes simplesmente por serem um canal de notícias ou de informação ou profissionais de natureza independente que estavam sim afirmo, fazendo afirmações e emitindo opiniões e críticas é, contra o as atuações do Supremo Tribunal Federal e alguns de seus ministros embora isso tudo tenha sim, relevância e deva ser é, devidamente tratado na esfera judicial centenas de milhares de operadores do direito observam que existe os canais legais os canais específicos aí de processos por danos morais de processos é, em primeira instância para que se apure então a culpabilidade dessas pessoas que, que de certa forma ofenderam ou não aos ministros mas o que ocorre, o que temos visto é, nunca antes no Brasil os próprios ministros assumiram aí o papel tanto de vítima como de acusadores de julgadores e de promotores de seus próprios processos e isso infelizmente vai em confronto a carta magna brasileira que é a constituição federal e, sempre, e, e um clima sem precedentes aí, de insegurança jurídica acabou por dominar o Brasil Vamos então agora dar mais uma checada nos nossos patrocinadores. Agradecemos a sua audiência. Você pode sim estar se manifestando através aí do, da, dos seus comentários né, em nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Logo estaremos republicando essa mesma, essa mesma live do nosso web jornal aí no nosso canal do LinkedIn, no nosso Twitter e também no nosso Instagram. Tá? Fique conosco e daqui a pouco voltamos com a última notícia da noite. Muito bem, estávamos dando uma conversada aqui com os nossos é, seguidores do Instagram, que estão, como dissemos aqui, estamos ao vivo aqui é, nos bastidores, onde eles podem observar aqui a nossa atuação e vamos trazer aqui então a nossa última notícia da noite, também com relação às eleições 2022, pois... Temos aí uma inovação, né? nós, todos nós temos conhecimento Essa notícia, nós já tínhamos dado ela hoje no horário do meio-dia, quando nós est estávamos fazendo a edição da manhã. Mas ela é muito relevante e vai servir com certeza para várias pessoas é, atuarem de forma aí, fiscalizadora durante essas eleições. E pode começar a partir de agora, pois já está disponível aí pela, pelo sistema iOS e o sistema Android, na Play Store ou na, na Google Play, né? na Apple Store e na Google Play, é, o aplicativo Pardal, que começa já a receber denúncias de crimes eleitorais. Vamos entender aqui. A ferramenta é um importante canal entre a população e o Ministério Público Eleitoral, com o objetivo de coibir crimes eleitorais.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 Para você que está nos assistindo, você pode aqui ter acesso ao site Mato Grosso Ao Vivo, digitando matogrossoauvivo.com.br. Você clicando nesse, neste link aqui, você vai ser encaminhado então para a página do TSE e obviamente aqui também você pode fazer uma denúncia, segundo aqui a visão que eles nos dão aqui, de to, é, todo o processo de denúncia que você poderá estar encaminhado. Trata-se de um PDF, né? E nós, nós vemos aqui como, como vai funcionar. Na verdade é, uma, é um PDF do, explicando o funcionamento do aplicativo pargal. Né? Então a partir desse PDF você vai baixar no seu celular, está explicando como você faz o registro da denúncia, certo? os trâmites que ela vai prosseguir, o processo judicial eletrônico também está disponível. Vamos voltar à matéria para entender um pouco mais. Como ainda não há oficialmente candidatos registrados, o aplicativo permite, por enquanto, o direcionamento para o relato de supostos casos de propaganda eleitoral antecipada e de outros ilícitos eleitorais que demandam atuação da promotoria ou da procuradoria eleitoral em cada localidade.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 compete ao Ministério Público Eleitoral, o aplicativo. O Pardal funciona como um sistema que fortalece os, os princípios da participação popular, da transparência e da lisura do pleito. Além das, de irregularidades na propaganda, é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como, por exemplo, compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso da máquina pública para fins eleitorais e também o uso indevido dos meios de comunicação social. A partir do, do, das duas últimas eleições, de 2018 e 2020, a Justiça Eleitoral passou a monitorar e fiscalizar os canais e redes sociais dos políticos e candidatos aí para que nenhum tipo de fake news, nenhum tipo de abuso de propaganda eleitoral é, possa ser aí, é, propagado por meio dos candidatos e suas respectivas páginas. Para as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma atualização no aplicativo com o objetivo de facilitar a integração com o processo judicial eletrônico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 Aqui significa dizer que a pessoa no ato da denúncia, ela deverá sim se identificar é, com o seu CPF, com, a sua, com uma foto, é, com sua identidade para o TSE. Porém, não significa dizer que o candidato denunciado, as, as pessoas envolvidas aí no crime eleitoral, ficarão sabendo quem as denunciou. O TSE garante aqui que será, serão resguardados aí o sigilo das informações, certo? E a confidencialidade da sua identidade. Essas são as notícias de hoje. Esperamos que te, tenhamos aí é, atendido as suas expectativas. Estamos, como já disse há três dias no início de um novo projeto que é o nosso web jornal aqui pela internet a nossa fanpage do facebook e também o nosso canal do youtube aqui os nossos é, seguidores pelo instagram estão acompanhando aqui de perto os nossos bastidores, você também pode dar uma chegadinha lá no instagram do Mato Grosso ao vivo e ver como é que acontece essa transmissão aqui é, de forma é, sem produção, vamos colocar aqui você que está nos assistindo pelas redes sociais também pode é, acompanhar todos os dias. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas com a nossa edição da manhã. Boa noite a todos e gra é, gratidão a Deus.